Ya. Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Primeira vez parça. E já caiu no abismo, trago novas ideias como o iluminismo essa minha rima parece um ilusinismo mas com certeza eu sou mais profundo que o espiritismo, até errei a palavra pai, não é RMC. cê sabe nessa fita eu posso usufruir. cê sabe mano, então pode pra. é o JVR, vou te matar e cê já vai rastejar, é isso que eu tenho que fazer o um trocadilho, cê sabe nessa fita tenho um empecilho entende aqui, parça aliado você parece até o Jay-Z, mas o seu não é bolado, entende mano que você aqui é um pivete E nessa cena de rap você não se tremete Porque o bagulho vai pra manchete O seu boné é da Adidas Eu sou tipo DJ, carrego Nets Uau. É resposta do outro lado JVR na voz DJ, quando Pessoal, quiser, sorta Espera aí, espera aí oh, oh, oh. O que acontece aqui? De o que acontece aqui? De então eu vou mostrar que esse cara aqui é um canalha Enquanto é minha primeira, essa é sua última batalha oh. Aqui eu vou mostrando que na rima eu tô pique empresário Então agora eu vou mostrando tá carregado o pente E aqui eu vou seguir forte com o Então agora que você se cala Porque aqui eu sou Fificente E você só vai tomar bala. Uh! Presta atenção, moleque é meu Tá me vendo como esse daqui eu sei que é um mota Então presta atenção, eu rima com você Mas eu tenho que ir, eu desenrolar o proceder Tô até gaguejando porque é minha primeira vez Mas eu cheguei pesado, é mate no xadrez uh! Entenderam porque que eu falei, né? Vocês <risos> ouviram, vocês já sabem como funciona! Barulho para a GUP! Oh! Barulho para JVE! Oh! 1 a 0 JVE e terminou! Volta, vai DJ, sorta pra nós! Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, é uma satisfação, tá rimando com todo mundo Esse que é meu desejo, mais sincero e profundo Então agora eu vou mandando pensar e rapidinho Eu sei que eu sou iniciante, eu vou matar o famosinho. Essa aqui é a verdade, é a realidade por isso que eu vou tendo, é a criatividade. É a minha primeira vez eu ser irmão. Mas eu cheguei chegando, por isso que hoje você vai cair pro chão. Então presta atenção, é que é natureza. Por isso que eu tenho resistência e fortaleza. Mas agora eu vou mostrando minha rima, disparo, Eu vou te acertar tão forte que vai rachar sua cara. Então presta atenção, meu mano, na moral. Sua capa de qualidade é tapa e vai tomar um pau. Aê, menino E aí, Gu? Vai deixar! 30 segundos de resposta para a Gu violentamente yes. Sorta E ele solta ele, mata, mais! Mata ele! Mata! ele! Mata ele, mata ele! Mata! ele! Mata ele! Vai rachar a minha cara e isso conduz Nós precisamos da rachadura pra chapa dar a luz Então você fica quieto, aqui nessa pista Tá pique empresário, vai falir igual o Batista É isso que eu tenho que falar, aqui fala, é que tá vendo com certeza esse cara aqui tá no veneno Você sabe mano que você não tá desenvolvendo Os caras só gritam chapa Porque cê é pequeno Ninguém então, que fala é sua mechara. Você sabe nessa vida Eu chego aqui pra intercalar Porque o é quesito aqui é punchline Você nem vê 50 cent, bala Eu mato com 9 freestyle cê entendeu? Bagulho vai além e com certeza nessa fita aqui convém Porque freestyle cê não obtém Você meu Deus, o 50 cent é sempre man e man. Uou! estão falando, é para o ímpar, vai! vai, vai, vai, vai. Quem vai? É isso, JVR na voz, terceiro e decisivo round! Quem quer batalha violenta, sangrenta, mão pro alto e grita o seu crânio! E a mão, família! Levanta a mão! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. É tipo assim, ó! Oh, oh, oh. Oh, oh. Então agora eu vou vir bem forte nessa sessão. E hoje eu vou te dar uma mala de improvisação. Então agora eu venho com os argumentos. Eles não tão gritando porque eu sou pequeno, tão gritando porque eu tenho talento. Isso é então fica quieto, então voltar pra casa. Porque isso daqui é Brasil, isso daqui é medo brasa. Então agora eu vou mostrando e arrimar mais larga. E agora você perde a firma. Demorou, uh, yeah, Ah, uh, yeah, uh. ah. Mas demorou nessa fita eu tô feroz Não é que questão de talento, porque cê tá aumentando a voz É isso que eu quero entender Mantenha o tom baixo, porque aqui cê toma esculacho Você fala essas fitas, MC e Fala de lago, te mato e joga no lago lá dos pescadores É isso que você não entende, a referia Lago dos pescadores, lá fazia poesia Então agora eu vou fazer você disse pescador, mas você tá vivendo numa ilusão Então você fica a casa, parceiro, e aqui aprende Eu aumento minha voz porque é o meu freestyle rente. Seu freestyle rente, mas aqui você é um demente Você sabe, nessa quinta não torna envolvente Eu vivo ilusão aqui pra frente É porque eu me iludia achando que hoje ia ter um oponente Pensa oh! ele disse que eu sou amador Então hoje aqui eu vim pra causar sua dor É minha primeira batalha, mas hoje você não é só sorte Porque é minha primeira batalha e hoje eu vim causar sua morte Vem causar minha morte mas eu já morri faz tempo Cê sabe nessa fita. Eu sirvo de exemplo Entende mano que engole o choro Só tio pro meu que é ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro oh! Moço Aê Cês ouviram, vocês sabem como funciona, certo? Pela ordem de rimas Barulho para JVR oh! Barulho no Pará...